A comparação do, do que é o filme e da realidade. É, cara. Então, assim, é é pior. É pior. É pior. É pior que o filme. É sem sacanagem. É, cara. É ruim. É ruim demais, cara. É, é negócio é intenso demais. E... Tu tinha alguma coisa que tu tinha que ficar te dizendo? Que tu tinha pra, tipo... tu deve ter tido vários momentos que devem ter sido assim de... Ah, cara, é... é muito intenso em todos os sentidos. No físico, no psicológico, no, no fisiológico também. É muito intenso, né? Na... Na parte intelectual também é bastante cobrado. Mas é o curso é muito, pô, muito pesado mesmo, cara. E... Dá um exemplo de uma, assim, da, da, da, das provas, assim. Tem é... alguma que te marcou pra caralho, assim? Pô, pô cara, aqui... tem... Tenho... Todas. Você é testado a todo momento. A todo momento. E são quatro meses de curso. Quatro meses de curso. Só que eu já fui preparado. <música>